Fala pessoal, beleza? Franz Rezende. Começar o chão depois de impermeabilizado. Começar o chão. E pessoal, como eu fiz essas duas paredes primeiro, agora o chão tem que ficar exatamente alinhado com as duas paredes. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez. Já está alinhadinho, agora é só começar a passar na massa e acertar o piso. Lembrando, pessoal, que se você, você tem que fazer assim se você fizer as paredes primeiro, tá? Se você fizer o chão primeiro, aí esquece, você faz o chão, aí do chão você sobe as paredes, que a gente vai fazer no outro banheiro. Caso você queira fazer esse sistema, faz duas paredes primeiro e depois o chão, quando você for colocar o piso do chão, você tem que alinhar ele exatamente com as paredes. Colocou o alinhado na parede, já desce o pé, só para ter certeza, depois você continua o serviço, beleza? Agora eu vou chegar ao aqui sentar essas peças, vai acompanhando o passo a passo aí.